Oração a São Francisco de Assis A oração que acalma o coração Ó oh São Francisco de Assis Homem de profunda devoção e amor a Deus, vós que soubestes reconhecer a beleza da criação e a presença divina em todas as criaturas, ensinai-nos a amar como vós amastes. Vós que renunciastes às riquezas materiais e escolhestes viver na pobreza e na simplicidade ajudai-nos a compreender que o verdadeiro tesouro da vida está na relação amorosa com Deus e com as pessoas que nos cercam ó São Francisco, vós que amáveis os pobres e os doentes, ajudai-nos a sermos solidários com aqueles que sofrem, a olhar para eles com olhos de misericórdia e estender-lhes a mão com amor e generosidade vós que soubestes reconhecer a importância da natureza e do meio ambiente, ensinai-nos a cuidar da nossa casa comum a proteger os recursos naturais e a promover um desenvolvimento sustentável, para que as futuras gerações possam desfrutar de um mundo saudável e equilibrado. São Francisco, vós que pregastes a paz e a harmonia entre as pessoas e os povos, ajudai-nos a superar as barreiras do ódio e da intolerância, a construir pontes de diálogo e de entendimento, a perdoar nossos inimigos e a buscar sempre a concórdia e a fraternidade entre todos os seres humanos. Ó grande Santo, vós que amáveis a oração e a contemplação, ajudai-nos a encontrar momentos de recolhimento e de silêncio para nos conectarmos com Deus e com nossa própria essência, para ouvir a sua voz em nosso coração e para discernir os caminhos da vida que ele nos propõe. São Francisco de Assis, intercedei por nós junto ao Senhor, para que possamos seguir os vossos passos de amor, simplicidade e desapego e para que possamos nos tornar verdadeiros filhos e filhas de Deus. Amém! Queridos amigos, eu gostaria de expressar minha mais profunda gratidão a todos que assistiram a este vídeo. Espero que vocês tenham encontrado inspiração e conforto nas palavras de São Francisco de Assis, e que essa oração tenha trazido paz e equilíbrio para a sua vida. Se você gostou deste conteúdo, por favor, não deixe de se inscrever no nosso canal Caminhos da Fé. Aqui, nós compartilhamos histórias de fé, orações poderosas e reflexões sobre os valores que nos guiam na vida. Ao se inscrever, você será notificado sempre que lançarmos um novo vídeo, e assim poderá continuar a caminhar conosco nessa jornada de descoberta espiritual. Então, mais uma vez, obrigado por assistir, e esperamos ter você conosco no próximo vídeo. Até lá! Que a paz e o amor de Deus estejam com vocês.